0,5 por trade é um limite de perda interessante por dia, essa foi a pergunta dele. Cara, eu particularmente eu utilizo essa base de risco, tá? que fica em torno de 0,5% a 1% em processo de aprovação em mesa proprietária, porém, quando a gente está operando conta real, eu utilizo entre 0,10% a 0,50%. 0,50% é, um, é um extremo agressivo, tá? e 0,10% já é uma porcentagem legal. Lembrando que eu busco operar tendência, eu gosto de pegar mais retorno, né? Então, para mim, é vantajoso operar com 0,10. Talvez para uma pessoa que opera scalp não seja tão vantajoso assim, tá? É, faz uma live com um aluno que já opera em mesa, Felipe Borges, 43. Beleza, vou fazer sim. Eu tenho um plano, pessoal, de fazer um podcast, eu quero saber qual a opinião de vocês, com todos os traders financiados da minha comunidade, onde eu vou entrevistá-los e perguntar, Tentar tirar o máximo de informação possível para ajudar vocês que nunca foram aprovados. Se vocês aprovam isso, o que, é que vocês acham? É... A mentoria ensina somente gerenciamento ou ensina também a operar do zero? Serve para quem está cru? João Pedro LB. João Pedro, 100% cru? Cara, não tem como, cara. O cara que não sabe nem o que é mercado financeiro e chegou agora, não, é complicado. Eu preciso de uma pessoa que pelo menos tenha um conhecimento de mercado, e que de preferência já fez algumas operações no Forex, tá? É uma pessoa que já tem a estratégia, tá? É interessante também. Mas vamos supor que você não tenha uma estratégia consistente, você não tenha uma noção de gestão de risco avançada, e você nunca foi aprovado em mesa e precisa de alguém que te acompanhe, que já foi aprovado em mesa. Com certeza minha mentoria serve para você. Risco retorno é relativo de cada trader? O que importa é taxa de acerto de aliciamento? Jeff Underline Broker. Irmão, é, risco-retorno, ele é relativo porque cada trader tem uma estratégia específica, tá? Então, tem gente que utiliza 1 um para 1, um, tem gente que utiliza 1 para 5. Só que a gente precisa entender o seguinte, é, na pergunta, o que importa é taxa de acerto e gerenciamento? Em um processo de aprovação de mesa, onde você tem 30 dias para operar, você precisa entender o seguinte, vamos supor que você tem uma estratégia de 30% de acerto. Quando a estratégia fala que você tem 30% de acerto, não necessariamente você tem 30% todos os meses. Vamos supor que você tem uma base de dados onde você tem 30% em 12 meses. Significa que a média foi 30%, mas a sua taxa real de acerto a cada mês ela é diferente. Supondo que você tem uma estratégia de 1 para 3, tá? é, e você tenha uma taxa real aí de acima de 30%. No mês você vai sair lucrativo, então provavelmente no teste, ou você vai repetir ou passar na primeira fase. Mas se você tiver uma taxa real abaixo dos 30%, que pode acontecer com qualquer pessoa, um mês difícil, provavelmente você vai reprovar mesmo com a estratégia que tem uma média de 30% e 1 para 3 de retorno. Então taxa de acerto importa? Importa em um processo de aprovação em mesa proprietária. É tanto que tem muita pessoa aí com robô aprovando em mesa proprietária, mas não consegue se manter. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que aprender a manter uma conta falda. Primeiro, antes de querer aprovar uma, tá? Essa é a opinião. É, deixa eu ver outra pergunta aqui, o Henrique, cara, você Henrique aqui é fenomenal. Como identificar quando o mercado está com força para buscar alvos mais longos? É, um fato que faz com que você identifique claramente que ele vai buscar alvos muito longos, alvos que a gente pode ser considerado como alvos históricos, né? topo histórico, fundo histórico, é algum acontecimento. Eu dou exemplo aí o SDJPY, onde eu peguei essa alta aí muito boa, operei muito bem, minha estratégia funcionou muito bom, principalmente comprado, onde a gente tinha o dólar e o ien. O ien você sabe que é a moeda do Japão, você sabe que o povo do Japão, eles têm uma mania de economizar, né? o ritmo deles são diferentes, porém, porém lá está acontecendo inflação. E, historicamente, a taxa de juros do Japão ela é baixa, né? consequentemente até tá negativa. Recentemente, o Banco Central do Japão afirmou que não ia fazer nenhum aumento. Então você vê o, os Estados Unidos fazendo aumento em taxa de juros, consequentemente para controlar a inflação. Então você vê, claro, que existe uma fuga de capital do ien para o dólar. Isso faz com que o USD se valorize frente ao ien. Outro caso é a guerra, né? O que aconteceu aí na guerra, nos últimos tempos aí, influenciou diretamente, tá? Então assim, é uma noção. Então quando você tem essa noção e você encaixa as coisas, você já consegue segurar um trade com mais confiança, particularmente. Acha que, recompensa, acha que compensa usar robô para passar em meio proprietária? Compensa. Funciona talvez para aprovar, mas para se manter não. Ou seja, se você passou hoje em uma conta de HFT, faça a minha mentoria para você conseguir se manter lá, tá? E conseguir sacar dinheiro. Já se você operar com HFT na mesa, provavelmente você vai ser reprovado. eles vão inventar alguma forma para você não, não ganhar dinheiro. Mas tem muita gente utilizando HFT, robô e etc. Funciona desde que seja algo consistente. Recentemente eu fiz uma caixa de pergunta no meu Instagram pedindo informações sobre isso, se alguém conhece, alguém que tem HFT, que tem robô e etc., uma pessoa confiável, que tenha provas referentes às suas aprovações, que é uma pessoa que não só pensa no dinheiro, que tenta ajudar as pessoas, porque eu vejo pessoas falando assim, ah, paguei HFT com fulano, mas o cara não me dá um suporte. A, a conta reprovou, o cara não me dá um suporte, sendo que o cara me deu 100% de chance de aprovação. Então, assim, é, falta transparência. Eu acho que falta transparência, mas a gente tá aí para mudar isso, tá? A nossa comunidade tá aí para mudar isso. Por isso que eu dou minha cara aqui a tapa. Vamos lá. É... Deixa eu ver outra pergunta aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver outra pergunta, vamos lá. Faz um vídeo sobre a Blue Forex Founding. Então, pessoal, já, esse vídeo aqui anterior já é um vídeo falando sobre a Blue Forex Founding, tá? Usa Copytrading, Julio FX? Irmão, eu não uso, tá? Não uso. Tenho duas contas que eu estou operando agora, é, contas live, e estou aprovando uma terceira conta agora. Cara, eu estou tendo extrema dificuldade, tá? Para operar todas as contas ao mesmo tempo. Para onde começar no Forex? Baby Pips. Baby Pips, tá? Procure a apostila do Baby Pips. O que acha de 1 para 3 ou 1 para 2? Ou 1 para 5? Gerenciamento. MA, THZ, Underline, Underline. Cara, eu acho perfeito, tá? Mas você tem que levar em consideração sua taxa de aceito para poder conseguir fazer uma boa confluência. Como mede o tamanho do lote pelo tamanho da conta e porcentagem de stop para algo? Ou digo, existe um site chamado Baby Pips que ele também tem uma ferramenta onde você consegue fazer o lot size da sua conta, certo? Porque se eu for falar aqui, pô, pô, eu já botei no meu history, tá lá. Pronto, eu vou botar agora no meu history. Porque tem gente que gosta de calcular na mão, né? Eu estou muito acostumado a utilizar hoje ferramenta, tá? Hoje não é tão necessário você calcular na mão. Mas é bom você saber como funciona, pelo menos, tá? É... Você usa martingale para operações que dão errado ou aumenta o ganho a cada pivô? Digo, eu não utilizo martingale, eu não utilizo preço médio, eu tenho uma gestão de risco que é chamada de gestão TWC, onde eu consigo diminuir o stop de qualquer operação em até 75% e eu consigo aumentar o retorno dessas operações em até duas vezes. Como é que eu faço isso? Utilizando gerenciamento de risco da forma correta. Utilizando o EDGE, utilizando também ali lei compound, compound para quem conhece aí, a pirâmide de lotes, Porém, tudo isso tem que ser feito de forma personalizada para cada tipo de estratégia ou metodologia. Se você não sabe o que você está fazendo, você só vai perder dinheiro. Ao invés de você diminuir seu stop em 75%, você vai stopar maior. Ao invés de você aumentar seu retorno, você vai tomar mais stop e perder mais ganho. Então, tem que ser feito da forma correta. Então, gerenciamento de risco avançado, ó, pode contar aqui com nós. Quanto tempo de gráfico você opera? Sua estratégia? Cara, eu estou no mercado financeiro desde 2016. Então assim, já tem um contato com o mercado financeiro há muito tempo, tá? Sua estratégia usa Supply Demand? Não. Mas não significa que você não pode usar, tá? Parâmetros são sempre bem-vindos, bem desde que melhore taxa de acerto, relação de risco-retorno, diminua drawdown. Então se você tiver acesso à minha estratégia e fala assim, eu tenho aqui a utilização do Supply Demand e está melhorando o operacional. Eu simplesmente vou começar a estudar mais sobre o assunto. Você tem vídeo sobre a Flood Trading? Tem um vídeo para fazer sobre ela. É... vamos ver aqui né pessoal, tem, mais, tem muita pergunta como, botar, como montar uma boa estrutura de risco pessoal, quando você faz uma estrutura de compra ou venda você tem que levar em consideração a proteção a proteção padrão que a galera te ensina é a utilização de stop só que só isso não, não garante, tá pessoal porque existe uma taxa de risco é, onde existe uma taxa positiva ou uma taxa negativa que é a sua taxa de acerto quando o mercado vai em direção à sua taxa negativa, já era então, a proteção que eu faço é para me proteger da taxa negativa, da minha taxa de acerto, ok? E aumentar risco apenas da minha taxa positiva. Então, esse é um ponto interessante. Quem está sempre aí comigo sabe o que é que eu estou falando. Elton fez a mesma pergunta. Sou iniciante no Forex e quero fazer sua mentoria. O que devo estudar para fazer a mesma? Baby Pips, apostila Baby Pips. Você tendo toda aquela noção ali do Forex, como funcionam as plataformas, como é que o mercado se movimenta, já é o necessário. Eu acho até bom que você venha sem vícios, tá? Ah, tem gente que chega até mim operando outras estratégias. Eu tento trabalhar daquela forma, claro, respeitando aí o perfil da pessoa, mas o objetivo principal é a gente colocar em você algo que já seja consistente, tá? que já tenha resultados. Lucas Trindade, mentalidade, sem dúvida, é algo que ajuda muita gente. Tamo junto, você é fera. Pois, irmão, gratidão, gratidão mesmo. Vejo sempre você aí comentando nos, no meu, nos meus stories. Então, irmão, Mentalidade para um trade ele vem com o tempo, tá? Depois de perdas, depois de ganhos, você acaba perdendo um pouco ali a noção do dinheiro. Por exemplo, é, às vezes eu opero aqui pô perdi mil dólares, é cinco mil reais. Só que assim, mil dólares na, na vida real, é, dá para fazer muita coisa. Então eu acho que é essa mentalidade de, tipo assim, de, primeiro, você está operando no mercado financeiro, você tem que entender que para você ter uma tranquilidade, você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa ter um capital que você utilize ele para trade, mas é como se fosse um investimento mesmo. Por isso que a mesa proprietária ela é muito boa, porque ela ajuda nessa questão da mentalidade, ela tira a sua pressão no trade. Quando você faz um teste, você paga a mesa, quando você passa na mesa, você recebe o seu dinheiro de volta, então você começa a operar só com o dinheiro da mesa. Então a mentalidade de você querer ser consistente, conservador, você ser um cara metódico mesmo, matemático assim na, nas situações, essa mentalidade faz com que você tenha sucesso e com que você consiga se permanecer vivo no mercado. Já aquela mentalidade de ganância, aquela mentalidade de ostentação na internet, cara, isso aí é ilusão, tá? É ilusão. É, nada contra o trader que tem Porsche ou o trader que tem BMW, que Deus abençoe ele e que ele continue tendo mais e mais. É, o importante é que você realmente tenha lucros com o mercado ou com outros negócios, mas que seja de forma honesta, tá? Pessoal, vamos encerrar as perguntas aqui. Eu vou fazer uma próxima caixa de perguntas para o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre uma mesa proprietária chamada Flood Trading, ou vou falar sobre a Found Next. O que, é que vocês acham? Tamo junto, tá? Só agradeço muito a vocês 1.500 inscritos, nossa meta é 2.000. Se chegar a 2.000, eu acho que eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Não vou falar, porque se eu falar, é, muita gente não vai gostar. Mas muita gente vai amar, cara. vai falar, isso aqui, isso aqui é incrível. Isso aqui, esse conhecimento aqui, mano, vai abrir portas na minha vida. Tamo junto. Tô cansado, pessoal. Tô com essa cara de sono porque eu tô cansado. Valeu! <risos> E os membros estão lá com certeza para te ajudar. Se você já for um membro Found, uma pessoa que já é financiada em vez e quiser participar de um grupo seleto, mande mensagem lá para o administrador do grupo e ele vai te adicionar também. Pessoal, tamo junto. Desculpa aí, mas o que que dá o recado, né? <risos>